Olá, aqui é a Andresa e eu vou apresentar para você agora as instruções para você fazer o exercício para elevar o seu nível de merecimento em seu subconsciente, assim reproduzindo esse merecimento em seu dia a dia. Para fazer esse exercício, coloque a sua atenção os fractais que são apresentados no vídeo. Esses fractais são mandalas, geometrias sagradas, que fazem com que você, quando permaneça olhando para elas, baixe as tuas ondas cerebrais. Quando você baixa a sua onda cerebral, você cria uma porta de entrada em teu subconsciente para que toda a informação possa entrar. Então aproveite o processo, siga as instruções e relaxe. Se no meio do processo você dormir, adormecer, não tem problema. As declarações, as afirmações, estarão fazendo o seu trabalho em sua mente subconsciente. O comando é que: quanto mais relaxado você estiver, mais em paz, mais baixa está a a tua frequência, a tua onda cerebral, fazendo com que você possa sentir esse estado de merecimento no momento que você está ouvindo e olhando para os fractais. Então, permita-se viver esse merecimento em um bom exercício. Exercício para elevar o nível de merecimento. Sente-se ou deite-se numa posição que você possa relaxar completamente. E a cada vez que você escuta a minha voz, mais focada nela você fica e mais você relaxa. Respire fundo e solte o ar lentamente pela boca. Mais uma vez, respire fundo e solte o ar lentamente pela boca. Agora, ao inspirar, relaxe completamente a sua face, relaxe a testa, relaxe os olhos, relaxe o maxilar, as maçãs do rosto, relaxe, sinta esse relaxamento da face, como você estivesse agora num momento de paz e tranquilidade, a sua expressão demonstra essa tranquilidade, inspire e relaxe, inspire novamente, segure o ar um pouquinho e ao soltar, relaxe completamente a musculatura das suas costas. Relaxe o corpo inteiro. Sinta essa onda de relaxamento passar pelo seu corpo. Agora, imagine que uma luz azul entra pelo topo da sua cabeça e preenche completamente o seu cérebro, fazendo com que você relaxe ainda mais. Você vai mais e mais fundo. E a onda desce, desce pelo seu corpo, relaxando ainda mais, completamente. Você sente-se em paz. Você percebe agora que essa onda, essa luz azul que percorre o teu corpo, sai pelas plantas dos teus pés e palmas na mão retornando pela tua cabeça, fazendo com que você se sinta protegido por essa onda de luz azul. Aproveite o processo, relaxe e vá mais fundo. Começaremos agora o nosso exercício. Você, a cada dia que passa, cada vez mais e mais, sente-se muito merecedor de alegria e felicidade. Você, a cada dia que passa, cada vez mais e mais, escolhe o caminho do merecimento. Você, a cada dia que passa, sente mais e mais prazer em tudo que você faz sentir a alegria faz parte do seu dia você se ama e se aceita por inteiro completamente quanto mais alegria você sente maior é o seu merecimento você a cada dia que passa sente-se mais e mais merecedor de uma vida plena e abundante você a cada dia que passa se liberta de toda resistência que lhe impede de sentir o merecimento você a cada dia que passa se liberta de todo medo de sentir o merecimento quanto mais você se aceita maior é o seu merecimento você se ama e se aceita por inteiro você se ama e se aceita por inteiro você a cada dia que passa mais e mais você sente-se alegre e sente me, sente-se merecedor de tudo em todos os aspectos positivos você a cada dia que passa sente mais e mais merecimento amor gratidão e paz quanto mais você sente amor mais e mais você se sente merecedor. Você, a cada dia que passa, sente mais e mais merecimento em você. A cada dia que passa, você sente mais e mais conectado com o universo. Você, a cada dia que passa, você se sente mais e mais merecedor de uma vida plena e abundante. Alegria... A paz a gratidão fazem parte do seu dia em todos os aspectos. Você, a cada dia que passa, se torna mais e mais responsável pela sua própria felicidade. Você, a cada dia que passa, se torna mais e mais responsável pelo caminho que escolhe seguir, e por isso você escolhe o caminho do merecimento. Você, a cada dia que passa, sente mais e mais amor transbordando em você merecimento e prazer andam juntos e você escolhe a cada dia que passa sentir mais e mais prazer em tudo que faz quanto mais prazer você sente em tudo que faz maior é o sentimento de merecimento quanto mais merecimento você sente mais e mais conectado ao universo você está e mais e mais alegria você sente você a cada dia que passa sente-se mais e mais alegre você a cada dia que passa em todos os aspectos em todos os sentidos sente-se mais e mais feliz você a cada dia que passa inspira e expira amor em tudo que faz você a cada dia que passa, está cada vez mais e mais conectado com a energia do seu coração. Você, a cada dia que passa, se torna mais e mais maravilhoso. Por isso, sente-se mais e mais merecimento de uma vida plena e abundante. Você, a cada dia que passa, se ama mais e mais e mais e se aceita por inteiro. E eu gosto de mim. A cada dia que passa, você cuida mais e mais de você cuida das suas emoções, aumenta o sentimento do seu merecimento. A cada dia que passa, você escolhe mais e mais o caminho do prazer em tudo que faz. Você, a cada dia que passa, escolhe mais e mais o caminho da felicidade. Você, a cada dia que passa, se torna mais e mais gentil e amoroso. Você... É a expressão do universo se manifestando aqui e agora. Você, a cada dia que passa, se ama mais e mais e mais e se aceita por inteiro. Você, a cada dia que passa, sente mais e mais alegria. Você é o único e singular. Ser singular aumenta o seu nível de merecimento. Você, a cada dia que passa, se torna mais e mais verdadeiro em tudo que você faz. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor de muita alegria, amor, gratidão e paz. Você é luz em sua vida e na vida de outras pessoas. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor porque agrega valor à vida de outras pessoas. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais valoroso. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais livre para viver a sua verdadeira essência. Quanto mais verdadeira é a sua essência, maior é o sentimento de merecimento. Você... A cada dia que passa, sente mais e mais merecimento e prazer em tudo que faz. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor de uma vida plena e abundante. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor de sentir amor, alegria em tudo que faz, em sua totalidade. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor percebe a sua energia interna aumentando você a cada dia que passa sente-se mais e mais seguro você a cada dia que passa mais e mais você segue os caminhos da felicidade você se ama você se aceita por inteiro você escolhe os melhores caminhos você a cada dia que passa se permite mais e mais ser guiado pela sua verdadeira essência você a cada dia que passa, mais e mais e mais, em toda a totalidade de você, permite que a luz divina transmute tudo e qualquer bloqueio de não merecimento. E você escolhe ser feliz. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de tudo que te impede de ser feliz. Você a cada dia que passa, escolhe mais e mais se libertar de tudo que te impede de se amar e de se aceitar e te acolher por inteiro. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de todos os bloqueios que te impeçam de viver em paz, viver o teu caminho feliz. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de qualquer bloqueio que te impeça de te sentir merecedor. Você, a cada dia que passa, escolhe sentir-se merecedor, merecimento em tudo que faz. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de tudo que te impede de ver conectado com a tua verdadeira essência, com a tua verdadeira sabedoria interior. E você aceita e confia, permitindo que essa sabedoria interior atua em seu caminho feliz. Você, a cada dia que passa, permite que a sabedoria divina atue em sua vida, estimulando a alegria, estimulando a saúde, estimulando a energia. Você, a cada dia que passa, aceita romper laços do passado de não merecimento. Você, a cada dia que passa, escolhe viver a sua singularidade. Você, a cada dia que passa, Escolhe se libertar de tudo que lhe impede de você se amar e se, e se aceitar por inteiro. Você, a cada dia que passa, escolhe o caminho do amor e compartilha tudo o que você sabe. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de todos os bloqueios, traumas que te impeçam de enxergar os melhores caminhos. Você a cada dia que passa, escolhe se libertar de todo e qualquer bloqueio que faça você perceber que você é luz. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de qualquer bloqueio que te impeça de te conectar com a tua verdadeira centelha. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar e transmutar qualquer bloqueio que faça com que você não se sinta merecedor você a cada dia que passa escolhe ser mais e mais feliz em tudo que faça você a cada dia que passa escolhe se amar mais e mais e se aceitar por inteiro você escolhe o caminho da sua sabedoria interior fazendo com que ela ligue lhe, lhe mostre o caminho você a cada dia que passa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 Você escolhe o caminho da sua sabedoria interior, fazendo com que ela lhe guie, lhe mostre o caminho. Você, a cada dia que passa, se ama mais e mais e mais.